Oi pessoal, hoje nós vamos aprender o que é um experimento em faixas, vamos aprender quanto é importante a gente utilizar esse esquema de avaliação, como que a gente consegue fazer as contas à mão, é, como que a gente interpreta os resultados e também como que é possível fazer análise no software R. Quem ainda não conhece meu canal, dá uma olhadinha nos meus vídeos, tem muito material interessante, voltado à estatística, é, à inteligência computacional, então se inscreve no meu canal, compartilha os vídeos aí com os colegas de vocês para ajudar nosso canal a crescer, beleza? Vamos começar? É muito importante, pessoal, vocês derem uma olhadinha nessas outras aulas aqui que já foram publicadas, é, onde nós falamos de experimentos em esquema fatorial. Né? É, nessa primeira aula, ela é uma aula bem legal, a gente faz uma introdução, compara esses esquemas fatorial, esquema em faixas, parcela subdividida, né? mostra o que, é que diferencia cada, cada esquema de avaliação um do outro, e também é legal vocês assistirem essa aula. Nessas outras aulas aqui, nós falamos como que a gente. Faz uma análise de variância para experimentar esse esquema fatorial. A gente fala bastante sobre interação, a gente fala as consequências de uma interação significativa, a gente fala sobre desdobramento de médias, como que a gente faz essa análise de variância para o desdobramento de médias. É bem legal vocês assistirem essas aulas. E nessa última aula 12A, a gente fala sobre parcela subdividida, né? Aqui a gente também fala dessa questão aí da interação significativa, do desdobramento de médias. E a gente fala também, né, sobre o erro combinado, o a de liberdade é obtida pela fórmula de Sartato 8, a gente vai usar isso nessa aula de hoje, né? É, como a gente obtém também o quadrado médio, do resíduo médio, a gente vai fazer uma coisa parecida aqui com essa aula de hoje. É, então, pensei, é muito legal vocês assistirem essas aulas anteriores também. Algo bem interessante que a gente viu nessa aula 12A era que... Quando é muito difícil a gente trabalhar com um determinado fator, não, ou seja, um tipo de tratamento em parcelas pequenas, muitas vezes a gente pode utilizar parcelas subdivididas. E aí a gente pega esse fator, que é mais difícil a gente trabalhar em parcelas pequenas, aí aloca ele nas parcelas, é, e aí a gente pega essas parcelas e divide elas em subparcelas, não, onde a gente vai alocar os níveis do nosso fator secundário. Aqui no caso dos esquemas em faixas é mais ou menos parecido. Só que o que, é que acontece? Nesse caso aqui, tanto o fator A quanto o fator B é muito difícil a gente trabalhar em parcelas pequenas. Imagine só, se nós formos se trabalhar com diferentes prepácios do solo, né, a toda hora nós vamos ter que configurar o nosso trator de uma forma diferente. Da mesma forma, para a gente trabalhar com diferentes espaçamentos na hora de fazer a nossa semeadura, toda hora a gente também vai ter de contar configurando aí os nossos implementos né, do nosso trator. É, ou seja, do ponto de vista prático, é muito difícil a gente montar um experimento como esse, trabalhando em parcelas pequenas, onde toda hora a gente ia ter que estar tá configurando o nosso trator de uma forma diferente. O que, que a gente poderia fazer? Nós poderíamos, então, é, dividir o nosso bloco em quatro linhas, aí cada linha nós vamos passar né, o trator configurado de uma forma diferente. Né? Ou seja, a gente vai fazer um preparo de solo diferente. Vocês podem ver que eu casualizei né, essas preparações do solo aqui nas linhas. E nas colunas, nesse nosso bloco, nós vamos alocar os diferentes espaçamentos. Né? Então, vocês podem ver como passa o trator nesse sentido aqui com uma configuração, né? aqui com outra, aqui com outra, aqui com outra, né? correspondente aos nossos quatro preparos de solo. E depois, nós vamos passar aqui com a nossa plantadora né? é, no sentido das colunas de forma que a gente também casualizou aqui os nossos espaçamentos. Né? É, depois de fazer isso para o bloco 1, a gente faz a mesma coisa no bloco 2. Né? Então, a gente faz outra casualização aqui, né? ou seja, dispõe em outra ordem os níveis do nosso fator preparo de solo e os níveis do nosso fator espaçamento. E aqui para o bloco 3, a mesma coisa. Né? Vocês podem ver que o experimento sendo conduzido dessa forma, ele é muito mais fácil do ponto de vista prático. Aqui nós temos três espaçamentos, quatro preparos de solo, então a gente vai ter 12 combinações, ou seja, nós vamos ter 12 tratamentos. Se o nosso experimento fosse em esquema fatorial, nós teríamos que pegar então essas 12 combinações, nesses 12 tratamentos e dispor ele nesses quadradinhos pequenininhos aqui, que são as nossas unidades experimentais, né, as nossas parcelas, nós iríamos dispor esses 12 tratamentos de uma forma inteiramente casual. Quando a gente dispõe de uma forma inteiramente casual aqui dentro, eu poderia ter, por exemplo, um espaçamento aqui um outro, e com um preparo de solo aqui. Aqui eu já poderia ter um outro preparo de solo e um outro espaçamento. Aqui um outro preparo de solo e um outro espaçamento. Ou seja, cada quadradinho né? a gente teria que mudar a configuração aí dos nossos experimentos agrícolas. né? É, nesse caso aqui, como experimenta em faixa, isso torna-se desnecessário. Né? A gente vai ter que mudar... É, o nosso maquinário, né? as configurações do nosso maquinário é, em um número bem menor de vezes. Agora que a gente já entendeu né, por que, que algumas situações é bem interessante utilizar experimento em faixas, vamos passar para frente. Né? Nós temos aqui os dados então, de experimento, nós consideramos o fator A, Três espaçamentos, fator B, quatro diferentes preparos de solo. Né? Nosso experimento ele teve três blocos e aqui a gente tem a produtividade. Né? A gente pode imaginar isso daqui como sendo um experimento com milho, por exemplo. Beleza? Nesse slide aqui, nós tabulamos esses valores em uma ordem diferente para facilitar as nossas contas. Né? Aqui está a nossa análise de variância e tem aqui as nossas fontes de variação. É, quando a gente tem um experimento em faixa, a gente vai ter resíduo A, resíduo B, resíduo C. Né? Nós vimos que quando era parcela subdividida, a gente tinha dois erros apenas, só resíduo A e resíduo B. E quando a gente tem um esquema fatorial, nós aprendemos que a gente tem um único resíduo, beleza? Então, vamos começar com o mais simples, para depois e partindo para o mais complexo, né? Como a gente sempre faz em nossas aulas. É, então, blocos. Primeiro, vamos colocar grau de liberdade de blocos. Se nós temos três blocos, 3 menos 1, um, grau de liberdade 2. A. Ah, nós temos três níveis no fator A, grau de liberdade, 2 também. No nível B, a gente tem quatro níveis, né? 4 menos 1, um, a gente tem três graus de liberdade no fator B. É a vezes B, que é a nossa interação, a gente já pega o valor de A, que é 2, multiplica por B, que é 3, 2 vezes 3, 6. Né? Então, a gente tem que o nosso grau de liberdade de interação. Até aqui não tem diferença nenhuma do que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Né? Para a gente obter o resíduo A e o resíduo B, é bem legal né? a gente entender que o resíduo nada mais é do que uma interação. Né? Nesse caso aqui do resíduo A, por exemplo, é uma interação do nosso bloco com o nosso fator A. Se vocês voltarem lá nas primeiras aulas, onde a gente ensinou como que se faz uma análise de variância para o experimento em DBC, vocês vão ver que era possível a gente obter os graus de liberdade do resíduo fazendo né? é, graus de liberdade de tratamento vezes graus de liberdade de blocos. O resíduo nada mais é do que uma interação entre os nossos tratamentos e os nossos blocos. Né? Aqui o raciocínio ele se mantém. Esse resíduo A, ele seria uma interação entre o nosso bloco e o nosso fator A. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 e a gente vai achar grau é de liberdade do resíduo A, que vai ser igual a 4. O nosso resíduo B, ele nada mais é do que a interação entre os nossos blocos e entre o nosso fator B. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 e a gente vai achar aqui 6, né? É, o que seria o nosso resíduo C? O resíduo C a gente consegue obter ele por diferença, obtendo aqui primeiro o total e depois o resíduo por diferença, né? Ou a gente pode considerar esse resíduo C como sendo uma interação, né? Entre essa interação A com B, né? E o nosso bloco, né? Ou seja, seria uma interação tripla. Eu posso fazer A vezes B vezes o bloco, então 2 vezes 2 vezes 3. Aqui vai dar igual a 12. Ou então eu posso vir aqui direto né, e fazer... Bloco vezes o A vezes B, né? 2 vezes 6 vai dar 12. Mas aqui, fazendo por diferença só para a gente ver, 35 menos todo mundo que está aqui em cima também vai dar esse valor de 12. Beleza? É, agora que a gente já aprendeu como que a gente chega nesses graus de liberdade, vamos partir para a nossa soma de quadrados. Soma de quadrados de blocos é muito fácil, né? a gente obtém aqui a soma de cada um dos nossos blocos. E a gente aprendeu, né, aqui, para a gente chegar na nossa soma de quadrados de blocos, nós vamos pegar o total de cada um dos nossos blocos elevado ao quadrado, soma todo mundo e divide por... Para a gente chegar em cada um desses totais, nós somamos 12 valores, então a divide essa primeira parte por 12, menos a correção, que é 3.328, sendo que esse total aqui, né, que a gente vai elevar ao quadrado, a gente divide por 36, né, por quê? porque esse total vem da soma de 36 unidades experimentais. A gente aprendeu esse raciocínio aí em aulas anteriores. Né? E a nossa soma de quadrados de blocos é 717.14. Né? Tem aqui a nossa soma de quadrados de blocos. Todo esse raciocínio para a gente obter a soma de quadrados sem precisar memorizar a fórmula, né? só utilizar esse raciocínio geral, a gente já ensinou a fazer isso em aulas anteriores. Vale bem a pena vocês voltarem, né? caso vocês ainda tenham dificuldade com esse raciocínio básico. É... Para a gente obter aqui nossa soma de quadrados de A, de B e de A vezes B, a gente pode fazer uma tabelinha de dupla entrada com os totais de nossos tratamentos. Então a gente consegue chegar aqui no total de tratamento somando aqui os valores de cada um dos nossos blocos para cada uma dessas combinações. Né? Então a gente tem aqui esses 12 totais. Esses 12 totais a gente vai tabular ele nessa tabelinha de dupla entrada. Nessa tabelinha de dupla entrada a gente vai colocar aqui fator A, fator B e aqui dentro a gente vai colocando, né? ordenando esses tratamentos. É, ordenando esses tratamentos dentro dessa tabelinha de dupla entrada fica muito fácil a gente obter o total de A o total de B. Para a gente chegar na nossa soma de quadrados de A, nós vamos considerar os totais do nosso fator A. É, então, nós vamos fazer 1.042 ao quadrado mais 1.059 ao quadrado mais 1.227 ao quadrado. Cada total desse vem da soma de 12 observações. Né? É, então, nós vamos dividir isso daqui, essa primeira parte por 12. E esse 3.328 vem da soma de 36 parcelas. Né? Então, a gente divide aqui por 36 é, continuando aqui, a gente vai achar essa soma de quadrados, 1742. Né? Quando a gente chega na soma de quadrados de B, a gente vai considerar os totais do nosso fator B. Então, vai ser 920 ao quadrado, mais 957 ao quadrado, até chegar no 771 ao quadrado. Né? Cada valorzinho desse, ele vem de nove observações. Se vocês não lembram o porquê do 9, o porquê desse 12 aqui é só olhar, para a gente chegar nesse 300, a gente somou três valores. né? Então, 3 mais 3 mais 3, esse 920 ele vem de 9 valores. Então, a primeira parte é dividida por 9. Menos a correção, né? que é esse 3.328, dividido por 36. Né? Esse valor vem de 36 parcelas. Fazendo isso, a gente chega nesse valor. né? Agora que a gente achou de A e de B, nós vamos achar a nossa soma de quadrados da nossa interação. A gente já aprendeu a fazer isso nas aulas anteriores, né? Quando a gente falou que para chegar na soma de quadrado de interação, basta nós pegar a soma de quadrado de tratamento, menos soma de quadrado de A, menos soma de quadrado de B, né? Em outras palavras, a nossa interação nada mais é do que toda a nossa variação de tratamentos que a gente não consegue explicar estudando isoladamente A e B, né? Então, continuando aqui, a gente tem nossa soma de quadrados de tratamento, onde a gente vai considerar o total de todos os nossos tratamentos, ou seja, esses valores que a gente tem dentro dessa tabelinha de dupla entrada. Então, vai ser 300² mais 285 ao quadrado até chegar nesse último valor, que é 378 ao quadrado Essa primeira parte, nós vamos dividir por 3, porque cada valorzinho desse vem de 3 observações, né? Menos a nossa correção. É, então, depois de fazer nossa soma de quadrados de tratamento, nós conseguimos fazer... É a nossa interação, né? vai ser 6.588.2 menos 1.742.7 menos 4.434.9. Por diferença, a gente acha 410.6. Então, nós já fizemos, né, Broco A, B e A vezes B, isso daqui não muda nada em relação ao que a gente já aprendeu lá nos esquemas fatoriais. Para a gente chegar aqui na nossa soma de quadrados resíduo A resíduo B, a gente vai utilizar um raciocínio parecido com o que a gente utilizou em parcelas subdivididas, né? e parecido com o que a gente utilizou aqui também. Veja só, para a gente chegar na nossa soma de quadrados da nossa interação, a gente considerou quem está dentro dessa tabelinha de dupla entrada, né? para a gente chegar na nossa soma de quadrados de tratamento, e depois fez menos soma de quadrados né? de quem está fora aqui da nossa tabelinha de dupla entrada, que seria soma de quadrados de A e soma de quadrados de B. né? É, Para a gente chegar aqui nesse resíduo A, é o mesmo raciocínio, veja só. É, Para a gente chegar na nossa soma de quadrado resíduo A, nós vamos fazer soma de quadrado do que nós vamos chamar aqui de bloco menos soma de quadrado de A, menos soma de quadrado de bloco. Né? Ou seja, a gente faz uma tabelinha de dupla entrada, onde nós vamos ter aqui o nosso fator A versus os nossos blocos. É, colocamos aqui dentro da tabelinha de dupla entrada os nossos totais. Né? É, e fora aqui, nós colocamos o total das nossas linhas e o total das nossas colunas. Veja só, é, para a gente chegar nesse 323, o que, que ele seria? Ele seria a soma de todas as nossas parcelas que recebeu nosso nível 1 do fator A no nosso bloco 1. Já esse 351, né, ele seria a soma de todas as parcelas que recebeu o nível 2 do fator A no nosso bloco 1. Né? É, Para eu enxergar aqui nos, nesse 368, eu somaria esses outros quatro valores. Né? Se eu somar esses outros quatro valores aqui, nós vamos achar 328. Se eu somar esses outros quatro valores aqui, a gente vai achar 362. Né? E assim por diante, a gente consegue preencher essa tabelinha. É, Para a gente chegar nessa soma de quadrados de A ponto bloco, nós vamos considerar esses totais que estão tá dentro dessa tabelinha de dupla entrada, né? Então a gente vai fazer 323 ao quadrado, mais 351 ao quadrado, até chegar nesse último valor que é 428 ao quadrado. Como vocês viram, né, esses valores aqui, eles vêm da soma de quatro observações. Então essa é a primeira parte nós vamos dividir por 4, menos a nossa correção, que é nosso valor total, né, 3328 dividido por 36, né, que é o nosso número de unidades experimentais. É, depois da gente obter né, nossa soma de quadrado de A, ponto B, basta a gente pegar esse valor que a gente vai obter aqui né, e subtrair da nossa soma de quadrado de A e da soma de quadrado de blocos. Né? A gente vai chegar no valor de 7,8. É, Para a gente chegar agora no nosso resíduo B, é o mesmo raciocínio. Né? A gente vai fazer uma tabelinha de dupla entrada agora do fator B em relação aos nossos blocos. É, então, né, tem tá aqui a nossa fórmula, soma de quadrado resíduo B igual soma de quadrado de B ponto bloco, menos soma de quadrado de B, menos soma de quadrado de blocos. Está aqui a nossa tabelinha de dupla entrada, né? Então, o que, que tem aqui? Para a gente chegar nesse 288, eu vim aqui no meu bloco 1 e somei todas as unidades experimentais que recebeu o nível 1 do fator B. Para a gente chegar nesse 294, nós vamos somar todo mundo que recebeu o nível 2 do nosso fator B dentro do bloco 1, 1 né? Se eu fosse fazer aqui, por exemplo, esse 313, bastaria nós pegarmos todo mundo que recebeu o nível 1 do fator B dentro do bloco 2, né? E assim por diante, a gente consegue preencher essa tabelinha de dupla entrada. É, Para a gente chegar, então, nessa soma de quadrados de B ponto bloco, nós vamos considerar todo mundo que está dentro dessa tabelinha de dupla entrada, né? É, depois de fazer isso, nós vamos dividir essa primeira parte aqui por 3, já que cada valorzinho da soma de 3 observações menos a nossa correção. Isso vai dar 5.180,9. Fazendo 5.180,9 menos soma de quadrados de B, que foi 4.434,9, menos soma de quadrado de bloco que foi, foi 717,4, nós conseguimos chegar na no nossa soma de quadrado do resíduo B, né? 28,16. Agora, só ficou faltando a gente chegar na nossa soma de quadrados do resíduo C. Né? Para a gente fazer isso, nós vamos achar primeiro a nossa soma de quadrados total. Então, nós vamos considerar todas as observações, 93² mais 102², até chegando no último valor, que é 94². Cada valorzinho desse é de uma única parcela, estamos vamos dividir por 1, um, menos a nossa correção. Depois de fazer isso, né, a gente vai chegar nesse valor, 7706,9. Por diferente, a gente vai achar a nossa soma de quadrado do resíduo. Então, eu vou pegar esse total aqui e vou diminuir de todos esses valores aqui em cima. Né? Então, a gente vai fazer soma de quadrado do resíduo C vai ser igual a né, soma de quadrados total menos todas essas outras somas de quadrados. A gente vai chegar no valor de 364,9. Então, o mais difícil a gente aprendeu. Né? A gente aprendeu a calcular a soma de quadrados para cada uma dessas nossas fontes de variação. Pra gente chegar no nosso quadrado médio, a gente vai pegar cada soma de quadrado e dividir pelo respectivo grau de liberdade. É, a gente chegar no nosso valor de f, nosso valor de f calculado para o bloco a gente nem precisa calcular, né? É, para a gente chegar no valor de F calculado de bloco, a gente tem que usar umas formulazinhas, né? é, tem de considerar tanto o nosso resíduo A, como o resíduo B, como o resíduo C para chegar nesse estimador, né? então é um pouquinho complexo, e como a gente tem tanto interesse em saber se há ou não diferença entre os blocos, né? é, nós vamos nos dar o luxo de não calcular essa, esse valor de F calculado. Para a gente chegar aqui no valor de F calculado de A, nós vamos pegar nosso quadrado médio de A e dividir pelo quadrado o médio do resíduo A. Vamos chegar aqui no 449,2. Já, já para o fator B, né, o nosso testador vai ser o resíduo B. Então, o que, é que nós vamos fazer? Vou pegar aqui 1478,3 dividido por 4,8, de uma chave 309,9. Para a gente chegar, 309, é, pra gente chegar aqui no A vezes B, na nossa interação, né, nosso valor de F calculado vai ser 68,4 dividido por 30,4, de uma chave de 2,3. Então, a gente tem aqui os nossos valores de F calculado. É, Para a gente chegar nos nossos valores de F tabelado, a gente vai lá na tabelinha do teste F, vai procurar 2 na coluna, 4 na linha. A gente vai achar 6,94. Depois a gente vai procurar 3 na coluna, 6 na linha, 4,76. Depois 6 na coluna e 12 na linha. A gente vai achar 3,0. Né? Agora que a gente já preencheu que a nossa análise de varinha, a gente consegue partir para os testes de hipóteses. Hipótese nula: não há diferença entre os níveis do fator a, né? a. Hipótese alternativa: pelo menos um dos níveis do fator A se de demais. Conclusão: como o nosso valor de F calculado foi maior que o F tabelado, a gente rejeita H0. E admite, então, que há diferença entre os níveis do nosso fator A. Aqui, para o nosso fator B, né? hipótese nula: não há diferença entre os níveis do fator B. Hipótese alternativa: há diferença, né? Como o nosso valor de F calculado foi maior que o F tabelado, rejeita-se H0. Logo, pelo menos um dos níveis do nosso fator B se difere dos demais. Para interação, né, hipótese nula, não há interação significativa entre A e B. Hipótese alternativa, há interação significativa. Conclusão. Como o nosso valor de F calculado foi menor que o F tabelado, não se rejeita H0. Né? Logo, a interação é não significativa. Se a nossa interação é não significativa, a gente não precisa fazer o desdobramento. Né? É, nas aulas anteriores a gente já falou o que é esse desdobramento. Né? É, se a gente não precisa fazer o desdobramento, o que, é que nós vamos fazer? A gente vai obter as médias dos níveis do nosso fator A e vai fazer o teste de comparações múltiplas com ele. Depois nós vamos fazer as médias dos níveis do fator B e vai fazer outro teste de comparações múltiplas né? comparando essas médias. Então veja só. Nós temos aqui né, os nossos dados. A partir dos nossos dados, a gente vai chegar na média de todas as parcelas que recebeu né, o nível 1 do fator A. Então, se eu fazer a média desses 12 valores, eu vou chegar em 86.8. Né? Se eu fazer a média desses valores, a gente chega em 88.3 e as médias desses últimos valores 102.3. Né? A gente também conseguiria chegar nessas médias utilizando essa tabelinha de dupla entrada que a gente já fez lá atrás. Né? Ou seja, a gente pega os totais do fator A e divide daqui por 12. Né? Cada total deles vem de 12 observações, então a gente consegue obter essas três médias. Né? A partir desses três totais de A. É, depois a gente obter nossas médias, como a gente aprendeu em aulas anteriores, nós vamos ordenar as nossas médias do maior para o menor. Né? Então eu ordenei aqui as nossas médias do maior para o menor E a gente vai fazer o teste de comparações múltiplas Vamos considerar aqui o teste Token, onde a gente já viu esse estimador né? Então nós vamos considerar nosso alfa como sendo 0,05, nosso nível de significância Nós vamos comparar três médias e nosso grau de liberdade do no nosso resíduo A né? Se eu estou comparando os meus níveis de A, vou considerar o resíduo A Então esse grau de liberdade é igual a 4, né? então eu coloco aqui 4 é, que multiplica a raiz quadrada do nosso quadrado médio do resíduo, que ele foi de 1,94, dividido por. Para a gente chegar em cada valor desse, nós consideramos 12 observações. Né? Então, nosso número de repetições que a gente vai considerar aqui é 12 observações, né? 12 parcelas para a gente chegar em cada um desses valores. É, então, a gente vai lá na tabela teste que procura 3 na coluna, 4 na linha, a gente vai achar um valor tabelado que multiplicando né, por essa raiz quadrada aqui, a gente vai achar 2.03, esse é o nosso DMS. É, nós já falamos bastante sobre DMS, né, sobre DASH token, T, em aulas anteriores, né, principalmente nessa aula 9A. É, se vocês ainda têm dificuldade em saber o que é DMS, como chegar naquelas letrinhas do nosso teste de comparações múltiplas, assista essas aulas anteriores, beleza? E, utilizando esse DMS, nós vamos chegar nessas letrinhas aqui. Então, nós temos aqui ó, o fator B, tem aqui as nossas médias, né? foi obtido dizer que aqui no raciocínio assim, anterior, é, ordenei aqui do maior para o menor, e agora a gente vai achar nosso valor de DMS. Então, nós vamos considerar que a gente quer comparar 4 médias, então vai ser 4 na coluna. Aqui, como a gente quer comparar o nosso fator B, a gente vai considerar o nosso resíduo B. né? Então, são 6 graus de liberdade aqui do resíduo B, e o quadrado médio do resíduo que a gente vai considerar aqui vai ser o quadrado médio do resíduo B, 4,8. Cada média dessa, ela vem de 9 unidades experimentais, né? Então, a gente vai dividir aqui por nove. É, procurando esse valor tabelado, né? Multiplicando para essa raiz quadrada, a gente chega nesse DMS. A partir desse DMS, a gente consegue chegar aqui nas letrinhas do nosso teste de comparações múltiplas. É, então, pessoal, é isso. É muito fácil né? a gente conseguir comparar as nossas médias no experimento é, em faixas, beleza? E agora vem uma pergunta, né? E... Se a danada da interação fosse significativa, o que que a gente ia fazer? Né? A gente ia ter um problema adicional, um trabalho adicional. Né? É, a gente aprendeu aulas anteriores que quando a interação é significativa a gente faz o desdobramento. Né? É, para a gente fazer o nosso desdobramento, então para eu comparar, eu iria comparar os meus níveis do fator A dentro do nosso primeiro nível de B1, depois dentro do primeiro nível de B2, depois dentro de B3, depois dentro de B4, né? É, a gente já aprendeu a fazer essa análise de variância aqui para o desdobramento em aulas anteriores. Né? Então vocês assistem essas aulas anteriores aqui para vocês entenderem como que é possível chegar a nossa soma de quadrados, quadrado médio, né? no grau de liberdade. É, em relação aqui ao nosso resíduo combinado, AC, que está aparecendo aqui, a gente já fez algo parecido aqui nessa aula do, em parcelas subdivididas, né? onde a gente falou... Lá da fórmula de sartar e falamos também da fórmula que a gente obter o quadrado médio do erro médio, né? que nada mais é do que esse resíduo combinado. É bem importante assistir essa aula 12A também. É, mas vamos lá. Para a gente chegar nesse resíduo combinado, né? é, nós vamos utilizar aqui umas fórmulas. Né? Essa primeira forma que a gente consegue chegar no quadrado médio do resíduo médio. É, quando eu vou fazer o desdobramento de A dentro de B, a gente vai precisar fazer o resíduo combinado de A, do nosso resíduo A e do resíduo C. Então, eu estou considerando aqui meu resíduo A e meu resíduo C nessa fórmula. E para a gente obter o um número de graus de liberdade associado né, a esse quadrado médio do resíduo médio, a gente utiliza essa fórmula de satart beleza? Fazendo isso, a gente vai chegar nesse 12,50. Né? Então, a gente tem aqui nossa análise de variância, beleza? Vocês refazem as contas aí, vocês vão ver se vão conseguir chegar nesses valores aqui. É, a partir do momento né, que a gente tem essa análise de variância, né, a gente obtém os nossos valores de F calculado é, e tendo diferença significativa, a gente ia fazer cada um dos nossos desdobramentos que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, sendo que nós consideraríamos né, como grau de liberdade do resíduo, esse grau de liberdade do resíduo combinado e como quadrado médio do resíduo né, lá no DMS, a gente considera esse 23,3, Beleza? É, e se fosse aqui, para a gente fazer desdobramento de B dentro de A? Tem aqui nossa análise de variância, né? para a gente fazer esse desdobramento de B dentro de A, nosso resíduo combinado já vai ser né? entre B e C. É, então, tem aqui as nossas formulazinhas, para a gente obter nosso quadrado médio do resíduo médio. Então, mudou um pouquinho aqui essa nossa fórmula em relação à né? unidade é, anterior. Né? Tem aqui a nossa fórmula de satart também. É, e tem aqui os nossos resultados, beleza? E nesse caso aqui, para a gente comparar os nossos níveis de... B dentro do fator A, nós iríamos considerar né, como grau de liberdade do resíduo esse 13 e como o quadrado médio do resíduo seria esse 21,9. Beleza? É, então, pessoal, agora que a gente já viu como que seria esse caso de interação, vamos só fazer uma comparação aqui do experimento de esquema fatorial, esse experimento em parcelas subdividida com esse experimento em faixas. Então, aqui a gente tem uma análise de variância, né? Considerando aqui o experimento em esquema fatorial, aqui em parcelas subdivididas e aqui em faixas. Vocês podem observar que as nossa soma de quadrados, quadrado médio, grau de liberdade né, para bloco não se alterou né, entre as nossas análises. Nosso fator A, fator B, interação também não se alterou. Né? A única coisa que muda aqui, pessoal, é o nosso resíduo. Né? É, quando a gente tinha esquema fatorial, nós tínhamos 22 graus de liberdade. Quando a gente utiliza a parcela subdividida, né, a gente vai ter o erro A e o erro B. Desse 22 aqui, é ele se divide ó, em 4 e 18. Né? Se a gente somar também essas duas somas de quadrados, né, que seria 7.8 mais 393.5, vocês vão ver que vai dar esse 401.3. Né? É... E aqui embaixo, nós vamos ter aqui né, resíduo A, resíduo B e resíduo C. É, então, essas aqui é são as principais diferenças da nossa análise de variância, né? Se a gente somar 4 mais 6 mais 12, né? Vai ter esse 22. E somar também essas três somas de quadrados, a gente vai achar esse 405.3. Então, quando a gente utiliza né, parcela subdividida, a gente tem uma desvantagem, né? Por quê? Porque é, nós estamos dividindo o nosso erro em 2, né? Ao fazer isso, nosso número de graus de liberdade do resíduo ele diminui, isso faz com que a precisão dos nossos testes de comparações múltiplas, né, ou dos nossos testes de hipótese, como aqui no nosso caso, o teste F, é, essa precisão, ela diminua. Né? É, quando a gente utiliza aqui o nosso experimento em faixas, é pior ainda que o nosso E vai ser dividido em A, B e C. Né? É, olha só, quando a gente vai olhar aqui a interação, por exemplo, no experimento da esquema fatorial, a gente tem interação significativa. Interação significativa ao nível de 1% de significância, né? Mesmo se a gente fosse muito rigoroso, a gente vê que a interação foi significativa. Utilizando esse mesmo conjunto de dados, né? É, se nós considerássemos aqui parcela subdividida, nós conseguimos ver que a nossa interação seria significativa ao nível de 5% de significância mas ao nível de 1% já não seria mais, né, por quê? Porque aqui a gente só tem 18 graus de liberdade, então a gente perdeu um pouquinho de precisão, né, na hora de fazer os nossos testes de hipóteses. Quando a gente parte aqui, ó, para o nosso experimento em faixas, esse problema, ele é, aumenta ainda. Se vocês for observar, né, a nossa interação 500 é significativa, que ela até deixou de ser, né, por quê? Porque o é, nosso número de graus de liberdade do erro, ele diminui bastante, né, o que, que eu quero dizer? Sempre quando a gente puder evitar de utilizar o experimento em faixas, é, a gente deve evitar. Né? É a mesma coisa passar parcelas subdivididas. Sempre quando a gente puder evitar de utilizar parcela subdividida, a gente evita. Né? Utiliza aqui o experimento em esquema fatorial. Então a gente só vai usar experimentos em faixas, quando, do ponto de vista prático, é muito difícil mesmo, até mesmo impossível, né? a gente conduzir um experimento em esquema fatorial. É, vamos ver aqui então pessoal como que a gente consegue fazer essa análise no software R é bem facinho é, primeiro né nós vamos vir aqui no R abre o um script aí né bem com o sinalzinho de mais, R script consegue abrir uma janelinha em branco para a gente limpar o console aqui embaixo a gente aperta Ctrl L e para a gente limpar a memória do R a gente escreve remove é, remove List igual a ls, abre e fecha parênteses, ctrl enter, né? Depois, nós vamos indicar qual que é a pasta de trabalho. É, na descrição desse vídeo, tem o um link onde vocês vão conseguir fazer o download desse conjunto de dados dessa nossa aula de hoje, né? Esse conjunto de dados vocês vão salvar em uma pasta qualquer no computador de vocês e depois vocês vão colocar o endereço dessa pasta aqui, né? Dentro de 7 setwb. o endereço da minha pasta... Essa daqui, ó. Vem aqui na minha barra de endereço, copio o endereço, volto aqui dentro do R e vou colar aqui entre aspas. Não, se eu der um Ctrl Enter, vocês vão ver que vai dar um erro, né? Esse erro está dando por conta da direção em que essas barras tá viradas. Então, para evitar isso, né, nós vamos vir aqui e vamos inverter todas as barras de direção, né? Então, vocês podem mudar as barras de direção, mudando uma a uma, ou então pode vir aqui nessa lupa, né, onde vocês conseguem alterar tudo de uma vez, né, vou dar o Ctrl Enter, aí, beleza. Agora eu vou colocar aqui, desão é igual a ler ponto, tabela, abre aspas, vou apertar o Tab, apareceu aqui, ó, dados, TXT. É, Depois disso, vou colocar cabeçalho, igual a verdadeiro, Ctrl Enter, já apareceu o nosso conjunto de dados, né, é, então, essa daqui é a forma como a, a gente precisa organizar os nossos dados. Coloca uma coluna para a identificação do fator A, depois do fator B, depois do bloco depois dos nossos valores observados, né, das nossas produtividades. É, então vamos lá. É, vamos abrir um pacote chamado sp10.pt. Se vocês não tiverem instalado, né, basta você instalar. Vocês colocam install.packages e em MTAS você coloca o nome do pacote sp10.pt. É, e aperta CTRL ENTER né, para executar Como eu já tenho esse pacote, eu não vou instalar ele não, beleza? Então, vou lá, biblioteca, em inglês, né, vou colocar aqui sp 10pt vou dar um CTRL ENTER Beleza, a gente já ativou o pacote, vamos abrir o manual Interrogação, né, o nome do pacote, abriu aqui o manual Vou vir aqui no índice, lá no finalzinho tem um index. E aqui dentro do índice, a gente consegue ver todas as funções que tem né, dentro desse pacote a função que a gente vai utilizar é a função chamada em faixas. Né? Ele serve para a gente analisar experimentos em faixas, né? obviamente. Então, o que, é que nós vamos fazer? Eu vou escrever aqui, ó, faixas. E aqui no manual, vocês conseguem ver o que, que a gente precisa fazer. Né? O primeiro argumento que a gente precisa colocar aqui é fator A. Então, eu vou escrever aqui, ó, é decifrão, né? Nosso fator A está na primeira coluna, que eu chamei ela de FA. Então, eu vou clicar aqui, ó, FA. Depois, nós vamos falar qual é o nosso fator 2, vou colocar decifrão, fator 2 ao fb, né, vírgula. Depois nós vamos vir aqui, vamos colocar a identificação dos blocos, então, decifrão, cifrão, tá aqui, ó, a coluna dos blocos. Depois vai ser nossa variável resposta, vou colocar decifrão y, que é a nossa variável resposta. É, aqui, pessoal, tem que qualitativo igual a true, true. Né? Nós vamos considerar dessa forma quando os nossos dois fatores forem qualitativos e o que a gente deseja é fazer teste de comparações múltiplas. Em aulas futuras, né, onde a gente vai aprender a fazer análise de regressão, é, nós colocaríamos aqui falso, né, já que um dos nossos fatores seriam quantitativos. Né? Mas, como aqui são diferentes preparos de solo, né, diferentes espaçamentos, a gente está considerando isso como sendo qualitativos. Nós temos aqui Mcomp e okay, né, Esse daqui é o default do pacote, eu também não vou mudar. Né? É, se eu quiser outro teste, cot note, não, quero só alterar aqui. FAC names, né? só para me parecer melhor né? os resultados, se eu quisesse colocar, por exemplo, né? é... espaçamento e preparo do solo, né? eu posso colocar aqui, vai aparecer de uma forma bem mais agradável lá na nossa análise de variância. Por exemplo, né? vou vir aqui, vou colocar uma vírgula, FAC names, né? vou colocar aqui, ó, espaçamento, e fator 2, vou colocar preparo, preparo do solo, né? preparo. É, SigT e SigF a gente não vai mexer né? SigT é o nível de significância Para os testes de comparações múltiplas SigF é o nosso nível de significância para o teste F Vou dar o Ctrl Enter E já aparece aí todos os nossos resultados Nós temos aqui O nosso análise de variância Dos mesmos valores que a gente achou lá atrás né? é, Aqui a gente tem o CV1, CV2 e CV3 Aqui são os nossos coeficientes de variação residual Para né? a gente obter o CV1 A gente pega a raiz quadrada do nosso quadrado médio do é, resíduo A, que esse é esse ponto e nós vamos dividir pela média, e essa razão a gente multiplica por 100, que vai chegar nesse valor. Para né? a gente chega aqui no CV2, vai ser o mesmo raciocínio, só que a gente vai utilizar aqui o nosso erro B. Então, a gente faz a raiz quadrada de 4,77, pega esse valor, divide da, pela média geral, e essa razão a gente multiplica por 100, né? chega nesse valor. E para o erro CV3, a gente vai considerar né, o erro C para fazer essa conta. É, tem aqui os nossos testes de comparações múltiplas. Como a interação ela foi não significativa, já coloca aqui a interação não significativa, então, vai analisar apenas os efeitos simples. Né? É, se caso houvesse interação significativa, ia aparecer aqui para a gente né, a nossa análise de variância para o desdobramento é, e também o desdobramento. Ok? Só para a gente ver como que seria, né? a gente não vai usar esses valores, já que a interação ela não foi significativa, mas só para a gente ver como é que seria, eu vou colocar aqui, F igual a 1, então ele vai fazer o nosso desdobramento de médias aqui, mesmo não havendo interação significativa, né? onde a gente consegue ver é, a análise de variância para o desdobramento do espaçamento, que é o nosso fator A, dentro do fator B, que é preparo de solo. Né? Então tem aqui a nossa análise de variância e o nosso erro combinado. Né? Esse erro combinado aqui está considerando, no, é, simultaneamente, nosso, quadra... nosso resíduo A e o nosso resíduo C. Então, tem aqui o desdobramento, as letrinhas, as médias. Né? E aqui a gente tem a nossa análise de variância para o desdobramento né? de fator B dentro do nosso fator A. E nesse erro combinado, ele está levando em consideração tanto o nosso resíduo B quanto o nosso resíduo C. Como vocês viram, a gente aprendeu muitas coisas legais, a gente aprendeu como que a gente faz essa análise de variância, teste de comparações múltiplas, interação, né? quando a gente utiliza o experimento em face, a gente viu como que a gente casualiza é, os nossos tratamentos no campo, né? quando a gente utiliza esse esquema. A gente aprendeu também como que é possível fazer essa análise no R. Sempre, sempre eu estou postando várias aulas associadas aí a estatística experimental, a inteligência computacional. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, beleza? E até a próxima aula!